Olá, sou a Cláudia da Notes e vou explicar neste tutorial como instalar uh, português no interface Drupal 7. Um, como é óbvio, quando fazemos uma instalação Drupal, uh, o, que, o que nos surge no interface é o inglês. A língua, por defeito, uh, é assumido, portanto, que, um, o inglês e é assim que funciona. Uh, nós podemos, durante a instalação... Uh, fazer um, a, a adição, não é? o acréscimo de novas línguas para o interface. Uh, mas eu pessoalmente prefiro fazer depois de instalado e uh, o processo é bastante simples e muito mais intuitivo, penso eu, uh, e portanto daí preferir uh, esta modalidade em vez de instalar durante um, uh, o processo de instalação normal do Drupal. Para conseguirem fazer uh, a alteração dos itens de menu, de botões, de links, etc., para português, para francês ou para qualquer outra língua, portanto, falamos do interface, não de tradução de conteúdo, porque isso uh, é outro, digamos, aspecto, outra vertente, uh, temos que ter uh, ativo um módulo fundamental. Para isso, vamos a módulos. Eu tenho aqui instalado, como podem ver aqui na categoria Other, o model Filter, o que me permite uh, procurar os módulos por categorias, além de os poder escrever aqui. Uh, eu sei que o módulo que quero alterar é o local... Um, e, uh, efetivamente, ele está uh, na parte do core, ele vem com o core drupal, mas não está ativo. Uh, e o que ele permite é adicionar línguas uh, para o utilizar, portanto, no interface. Uh, e é também um módulo necessário depois para traduzir conteúdo. Mas o que vamos ver neste tutorial tutorial é apenas a tradução uh, ao nível do interface. Vamos ativar o módulo e guardamos esta nova configuração, mas antes de guardar, gostava de que vissem um, um, uma coisa relativamente à configuração. Se nós formos à configuração, nós temos uh, uma categoria geral que é uh, a regional uh, e relacionada também com as línguas, mas efetivamente o que nós temos aqui são a definição do time zone e do país, a definição da data e do tempo, os formatos, uh, e estes aspectos nós já uh, os encontramos durante a instalação do Drupal. portanto são uh, opções já tomadas durante a instalação do Drupal, embora elas estejam aqui disponíveis para alterar caso queiramos e acrescentar novos formatos. Uh, mas não temos nada relativo à parte da língua. Ora, essa magia vai acontecer a partir do momento em que ativamos o local. Vamos então guardar a ativação do módulo local e vamos observar de seguida a configuração e ver as alterações que se dão. E então aí vão perceber a importância da ativação deste módulo. Se eu fizer um refresh nesta página e voltar a visitar a secção das uh, regional e de línguas, sim, uh, agora tenho duas novas uh, secções, ou subsecções, como queiram, uh, em que, numa, uh, o papel é adicionar línguas, portanto, o papel desta secção é uh, adicionar línguas, posso adicionar quantas uh, queira, não há limite, e uh, aqui na parte do translate interface, carregar uh, ficheiros já com strings, ou seja, expressões eh, traduzidas do inglês na língua que eu queira e também fazer eu própria eh, o Translate Interface. Eu vou já mostrar essa secção. Vamos por partes e vamos então adicionar a língua portuguesa. Ela já está aqui adicionada porque eu tinha feito já um, um teste, mas eh, se quisesse adicionar o, o, o francês, falo-ia da mesma maneira. French e adicionava, o francês adicionava a língua. Uh, visitando uh, aqui a língua, ela já está como default, tudo continua em português porque efetivamente não está ainda nada traduzido em uh, português. Se eu for à edição da língua também posso alterar alguns aspectos, inclusive retirar o prefixo uh, para que não apareça no urlo, caso uh, eu entenda que não é necessário. Uma coisa curiosa também ainda relacionada com as línguas é, além de as poder adicionar, poder carregar o ficheiro com a tradução, sem ter eu que fazer a tradução string a string, não é? aproveitando já o esforço coletivo das comunidades locais e regionais. Ora, temos aqui portanto o português de Portugal, portanto, existe também o português do Brasil, daí a distinção, e podemos descarregar e optar pelo que preferirmos, e aquela que o cliente pedir, enfim, um, e, está zero, e, e está neste momento 0% traduzido. Um, nesse caso, nós vamos precisar de ir a esta secção do import, isto é para eu traduzir, eu própria traduzir, chamo aqui as, as expressões e faço a tradução, mas não é isso que eu quero, nem quero traduzir uma uma, o que eu vou fazer é aproveitar então o fecheiro que já existe, e tenho efetivamente aqui no, no, no cabeçalho uma informação muito importante que me explica que todos os fecheiros de tradução no Drupal têm extensão .po, isto é importante saber, e que um, nesta página no localize.drupal.org vou encontrar traduções não só para o Drupal Core como para, para módulos de contribuição. Um, Visitando a página específica do Português de Portugal, verificam que efetivamente têm pessoas que estão a contribuir para as traduções, tenho aqui uma série de indicações e informações úteis para quem faz o trabalho de tradução e para quem se socorre das traduções existentes, e logo aqui à cabeça, na parte dos downloads, eu tenho o Drupal Core, e tenho o Drupal Core na versão 5, 6 e 7. Como estamos a trabalhar com a SET, não, é? não restam dúvidas que é esta a versão e este fecheiro que nos interessa. E verificam na, na, na parte inferior uh, que o endereço termina na extensão .po como indicado nas informações anteriores. Outros projetos que, que não relacionados com o Core, portanto que não, não são Core, módulos de contribuição, também existem aqui para download caso queiramos. Um, a parte de, digamos, de importação do ficheiro é muito simples, é apenas ir buscar o fecheiro.po à nossa máquina, eu já o descarreguei, vou abrir, e esta operação, importo para Português de Portugal, que foi a língua que eu adicionei, um, se eu tivesse adicionado mais línguas, tinha que ter em atenção qual era a língua a que corresponde ao fecheiro que estava a carregar, não é? Para que não houvesse uh, problemas, e, um, e simplesmente a configuração por uh, defeito é a que me interessa, que é substituir as uh, strings que não existam. Esta operação demora ainda algum tempo e um, alguns minutos, porque nós estamos sempre a falar de um, de umas uh, 100 milhares de strings, ou seja, de expressões que são traduzidas, em que o sistema vai encontrar ou tentar encontrar o correspondente, correspondente português ao, uh, à expressão inglesa e fazer a relação. Para que, uma vez uh, traduzido uh, o texto ou pedido o interface em português, uh, se possa efetivamente consultar todos estes itens e tê-los na versão portuguesa. Em vez do hello, será o olá, o módulos, as pessoas, etc. Vamos então aguardar a importação de, deste fecheiro. Ora, já temos então a tradução e temos aqui o total de expressões traduzidas hum, e podemos, com um clique... Verificar a, a assunção do português no interface. Isto porque na parte da configuração ficou definido o. o desculpem, das línguas ficou o português como default. Se eu uh, alterar. passa ao inglês. Portanto, tem que ver com a, a, a configuração efetivamente que foi feita da língua por defeito. Vamos voltar ao português, foi só para entenderem. E temos então os links em português e toda a interface em português para funcionar normalmente numa, num site em língua portuguesa. Muito obrigada então e até à próxima.